Esse já não é o primeiro vídeo que a gente está organizando sobre as competências da BNCC. E nesse nós vamos focar na questão da argumentação e sobre como é possível trabalhar essa competência na educação infantil. Para isso, a gente vai ler o texto na íntegra para você. Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis para formular, negociar e defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que respeitem e promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, regional e global, com um posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta. E o que isso significa em relação à prática educativa? Primeiro, possibilitar às crianças a defesa de suas ideias. A criança precisa defender aquilo que ela pensa, aquilo que ela faz e como ela está pensando e produzindo quem ela é no mundo. Por isso, é importante que dentro da educação infantil o professor permita que a criança defenda ideias e pensamentos que ela tem com relação àquelas vivências e experiências que você, professora, está orientando e as relações que estão acontecendo entre as crianças. Além de defender a ideia, a criança precisa saber argumentar a partir do conhecimento que ela aprendeu. Você, professor ou professor, propõe uma experiência na qual existe um objetivo educativo inserido nela e a criança precisa Argumentar com relação a esse conhecimento que ela está aprendendo a partir da sua ação pedagógica. Além de ter a possibilidade de expressar uma ideia e também falar sobre aquilo que ela está aprendendo, é preciso possibilitar momentos em que as crianças possam expressar-se frente aos demais presentes. A criança precisa falar para os amigos, para outros professores, para outras crianças. A professora precisa propor atividades nas quais as crianças possam se expressar para outras pessoas. Isso é muito importante para desenvolver essa habilidade argumentativa na criança. E nesse movimento de expressar ideia, falar o que conheceu, é, propor é, a capacidade e possibilidades da criança falar em público, é preciso estimular também que ela... Escute que ela respeite a opinião das outras crianças. É preciso que, quando haja a possibilidade das crianças se expressarem, exista também do professor uma postura de ensinar as outras crianças a ouvir e respeitar o que o amigo está dizendo. E vice-versa, propor para que esse aluno que diz alguma coisa escute o que os amigos querem dizer a respeito das suas ideias, dos seus pensamentos, das suas aprendizagens. Tudo isso é fundamental para que essa competência seja, desde a primeira infância, desde a educação infantil, estimulada e colocada em prática. Como que você, professor, pode fazer isso na prática? Quais são as ações possíveis? Trabalho com roda de conversa, fazer uma roda para a criança contar o que aconteceu é, em casa, numa segunda-feira, o que aconteceu na atividade, para as crianças conversarem sobre uma experiência educativa que você propôs, para fazer um reconto de uma história, para fazer a leitura de imagens, seja de obras de artes, de desenhos de outras crianças, de outras pessoas... Para observar a escola, assistir um filme conversar sobre tudo isso numa roda de conversa é muito útil para você propor essa argumentação. Apresentações, práticas e todas as condutas que permitam que a criança fale e se expresse de, de várias maneiras na escola vão produzir essa capacidade de argumentar, falar para outras crianças dar recados em outras turmas, tudo isso ajuda bastante na prática dessa competência. Gostou desse vídeo? Quer saber mais sobre a BNCC? Escreve aqui embaixo um comentário ou faz uma pergunta, a gente vai ficar feliz em responder e trabalhar as suas dúvidas e as suas necessidades com relação à educação. Ah, e se você ainda não conhece os nossos cursos, toda semana nós temos ofertas diferentes para você em relação à formação na área da educação infantil. Confere a promoção, da, a promoção dessa semana aqui na descrição. E qualquer dúvida, a nossa equipe está à sua disposição. Até o próximo!